A Yolanda Garzon tem um, deu uma mensagem aqui, que Mussolini reencarnou em Uberaba e foi cuidado por dona Aparecida no hospital do Pênfigo, e a informação é de Chico Xavier. Mussolini. Oh. Só comentando, né? É, é que a, esse, o. Deixa eu voltar aqui para mim, né? É, e o Jorge que quer comentar também. Foi interessante que ele levou como um bebê. Chico levou essa criança para Dona Aparecida. Quem não lembra da do, Dona Aparecida é do Hospital Fogo Selvagem ela que fundou o Hospital Fogo Selvagem e vocês devem ter ouvido bastante aí na mídia, que o Chico pedia para ajudar, porque ela cuidava das crianças com pênfigo, e ele vem com pênfigo, e, e também não, não com, com muitos problemas né, é, mentais, e andando em Fausto, ele andava para trás. Né, Jorge? E andava de costas, é. Ele andava a tudo quanto era lugar de costas. E a gente fala assim, esse é um dos casos de reencarnação rápida, bem compulsória, porque pela idade que ele tinha, foi que Mussolini desencarnou, foi rápido o nascimento dele, é, para ele vir, e Chico Xavier, diz, era Mussolini, e, é, e levou lá para o Hospital do Fogo Selvagem, ele viveu e as pessoas perguntaram, mas será que um dia não vai aparecer a família dele? Aí o Chico Xavier falou, na hora, da necessidade, na hora que, que tiver necessidade, quer dizer, na hora que é, chegar a hora certa, a família dele aparece. A dona Aparecida, olha só que coisa interessante, né? Quando a dona Aparecida desencarnou, ele saiu lá do lugar onde ele ficava, veio de costa, de costa, até chegar onde estava o corpo dela. Quando. quando quando ele chegou na frente, né, de frente com o caixão, ele virou de frente pela primeira vez na vida. Coisa interessante, né? Deu um passo para frente. Deu um passo né? para frente pela primeira vez na vida. Foi até o caixão, chorou, chorou, chorou, chorou, voltou de frente, chegou na porta, voltou de costas de novo e continuou andando e de costas. E foi um dos grandes objetivos, né? Que é aprender é, a amar nessa uh -huh, vida. Aprendeu sim. a amar a dona parecida, é. então esse era o objetivo dela é. e que aí ele to... aprendesse é. um, algum, algum sentido de amor e aí todo mundo ficou falando, e agora, como que, que esse rapaz vai, vai ficar, esse rapaz não, esse homem o senhor já, né, como que vai ficar ele, a dona parecida morreu, tal, não sei o que passou um, questão de um mês ou dois meses, apareceu a família dele pela primeira vez na vida e levou ele embora a holanda colocou a informação aqui que o um ano passado o Mussolini desencarnou, né ele desencarnou ano passado. Quer dizer, parecia Pode que estava atrelado a esses espíritos também: o Chico Xavier, a dona Aparecida, né? Passou mais pouco, a, a é. família veio buscar, mas ele desencarnou. É um caso assim, sui gênese, que nós conhecemos. Tivemos a oportunidade de conhecer lá no Hospital do Fogo Selvagem. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida a e pessoa a gente... só andar de cor. Caridade, só vida é um exemplo de fé e humildade.